A busca por fontes renováveis. A segurança do projeto. Isto é, energia para viver melhor. Eletricidade é o que nos move. Contrate um engenheiro eletricista. CREA Minas. Construindo soluções.